Fala galerinha, beleza, mostrar pra vocês aqui o navegador, ele já está instalado, alimentado é, Detalhe, esse navegador ele vem com uma fonte conversora de 12V para 5 né? porque ele é alimentado por 5V Se a gente tirar o parafuso aqui que tem no fundo, que é o que trava ele e soltar Apertando esse botão, opa, quase pula Você vê que o navegador ele é removível e aqui a alimentação dele. Você vê que a alimentação dele é de 5 V e varia de 1 A e meio a 2 A. Então, é de baixíssimo consumo. Então, a gente coloca ele aqui de volta. Encaixou. Tem um parafuso aqui atrás. Apertou. Você vê que ele já tá ligando. E beleza. Tá iniciando. O que é que a gente faz agora? A gente vem pro celular. E liga o bluetooth Você vê que aqui ele já está ligado Deixa eu até botar aqui Tem aqui no suporte Ele já conectou, já piscou E está dizendo que o Android Auto está disponível Você vê que ele sozinho Já fez tudo, opa deixa eu baixar aqui o seguinte O brilho deve estar tá altíssimo Deve estar tá horrível para vocês verem Vamos lá. É, no menu principal a gente tem aqui ó, um sol, trocou para a lua, ele baixa o brilho. Como é que a gente regula isso? Vem definições, configuração de exibição. E aí você configura o nível da luz do dia, o nível da luz da noite e outros detalhes: brilho, contraste, cromaticidade, saturação e pode redefinir tudo, beleza? Muito simples. Vamos voltar para cá. Android Alto. Bom, aqui a gente tem todo o controle do mapa, né? É, você pode pesquisar para onde você quer ir. É difícil fazer isso quando você está pilotando, né? Mas, por exemplo, você pode pesquisar também pelo celular. Você vê que ele abriu aqui, sei lá, quero ir para Jacobina. andei a buscar. Opa, você vê que ele já fez todo o mapeamento lá para a cidade de Jacobina. Uma viagem que pode levar 5 horas e 6 minutos, claro que a gente vai fazer em menos. Se fôssemos, ele já calculou o valor do pedágio, é, acho que provavelmente é o valor de, de, de carro aí, né? E tem outros caminhos, você vê que apertando aqui, ó, é, um, é um Google Maps. Fala, ah, não gosto do Google Maps, eu gosto do Waze. Beleza, você vem aqui é, é engraçado que, deixa eu ver se ele, ele afasta Afasta Você vê que esses pontinhos com o coraçãozinho, ele sincronizou do meu, da minha conta Do Google Maps, são, são lugares que eu, que eu já visitei de moto Você vê que essa região vou aqui É onde eu costumo andar mas beleza, vamos lá. A gente gosta do, do Waze. Vamos para cá. E abre o Waze. E ele é funcionar da mesma forma. Você diz aqui para onde quer ir. Sei lá. Fiquei é... para, Ele calcula a rota Estamos prontos, vamos! Em 100 metros Vire à direita Você vê que ele faz todo o, o trajeto É como se estivesse no próprio celular E ele fala também, né? Você vê que o, o, o alto-falante está embutido no navegador é... Talvez durante o trânsito não seja útil porque fica baixo Então... Sua moto tem que ser muito silenciosa E, e acho que talvez só à noite, né? Para isso ser ser útil e, assim, dificilmente isso vai acontecer, né? Mas digamos que você quer utilizar o Google Maps você volta ele para cá ouvindo uma música, sei lá, um SoundCloud você vem aqui e ele vai carregar as músicas do SoundCloud aqui tem um detalhe é que, por exemplo, se você estiver na sua casa e ele estiver conectado no, no Wi-Fi ele automaticamente desconecta do Wi-Fi. porque O seu celular vai estar tá conectado ao navegador pelo Wi-Fi. Ele faz uma rede ad hoc, que é uma rede ponto a ponto, utilizando a frequência de 5 GHz. Então, é uma frequência muito rápida. Por que não está. A qualidade está ruim? Não sei. Bom, estranho. Então, vamos para cá. Vamos ver se o Waze abre. O Waze não. O Spotify. Tem que também bater aqui Spotify. Opa, tem aqui, ó. The Play. Você pode ir ouvindo música, controlando se quiser avançar ou voltar. Não? Ah, eu quero ir para o Wall Street empresarial na paralela. Clico aqui nele. E aí ele já calcula a rota já está prontinho. Digamos que você tenha também um fone Bluetooth. é Como esse aqui. Deixa eu é, virar um pouquinho. Pra cá. Esse aqui. Esse fone Bluetooth, ele é um modelo LX2. A gente pode ligar ele aqui. E é aí o que acontece? Você vê que automaticamente, é, por ele estar sincronizado com o navegador, ele agora está ligado ao navegador, igual ao celular. Então, se você quiser fazer uma ligação, você pode apertar aqui. Vamos voltar para cá. Seleciona um contato. Você pode buscar na agenda. lá, ah, quero ligar para o Tribunal de Justiça aqui. E aí, só concluir. Ele vai fazer a ligação. Como o fone Bluetooth possui a entrada de áudio, né? o captador, o microfone e também a saída, você vai fazer uma ligação normal, como se estivesse com o telefone no ouvido. Vai ser bem, bem tranquilo. Já recebi ligações por ele. E é o seguinte: quando você recebe uma ligação, o que, é que ele faz? Ele fala o número do telefone. Então, ele diz... Número por número... Quem é que está te ligando... É, parece estranho... Porque, porque eu, eu mesmo não consigo entender... né? Eu, eu não, não tenho telefone de quase ninguém... De cabeça... Na verdade, acho que de ninguém... Mas... Ele fala... Outro ponto... Que a gente pode estar tá falando... Vamos cá... É, você tem vários aplicativos... né? Aqui em acesso... Por exemplo... É, WhatsApp... Se você recebeu uma mensagem... Pelo WhatsApp... O Google Assistente, que ele também é integrado, ele pode responder para você. Por exemplo, quando a mensagem do WhatsApp chega, ele lê. Então, ele fala em, em voz alta é, qual foi a mensagem e pergunta se você quer responder. Aí, se você disser que sim, você fala a resposta e ele é, transcodifica. Ele transforma o áudio em texto, né? É o... Ele vai fazer essa conversão e depois vai falar para você: Ó, você quer mandar esta mensagem? Ele repete o que você disse. E você dá um sim e ele vai enviar a mensagem. Funciona também. É, aqui, aplicativo de clima. Agora, em plataforma, faz 30 graus e céu parcialmente nublado. Ele falou agora. Vai estar Deixa eu desligar o fone. A sensação térmica é de 36 graus. É, isso porque eu apertei o tempo. Então o que ele faz? Ao invés de exibir, ele fala. Ele diz como é que está o tempo. É, Home Assistant, isso é um aplicativo que eu utilizo de gerenciamento desculpa, de casa inteligente. É, eu tenho aqui botões. Eu posso ligar e desligar. Coisas na minha casa. Então, aqui é a câmera que eu, que eu tenho, e tenho interruptores, aqui é interruptor no quarto, sensores. Então, é, é bem. bem... ele já bota aqui, endereço certinho. Tem acesso à agenda, se você quiser, né, não sei pra que, você vai querer olhar a agenda. Aqui no cantinho você tem as notificações que chegam E, bom, é isso, pessoal O navegador ele é, ele é muito prático, principalmente para quem tem que usar durante o dia é, Vai para um canto ou outro e não conhece os caminhos É, é bem prático porque como Quer dizer, é depende de onde você está ali, né? mas como está instalado aqui na Tracer, bem na frente, eu não tenho que olhar para um lado, para o outro, c... ou para baixo. Eu olhando para frente, consigo enxergar o que eu preciso. É... Os aplicativos, eles informam velocidade, radar, uso, uso de navegação. passando o um caminhão agora aqui. É... E quando funciona integrado com, comunica... com... Tá bom, não, mito... um fone Bluetooth, fica melhor ainda. Então, dá para você viajar ou andar pela cidade de uma forma bem tranquila, é, sem passar perto, dificuldade, sem ter que tirar a mão ou ficar olhando para outros cantos. Bom, então é isso aí pessoal, qualquer dúvida, é, vocês falam com, comigo, um, um, uma coisa é importante, tem o um nosso amigo o Marco, o Marco Antônio, o Antônio Marco, sempre esqueço, mas eu chamo de Marco Bucão. O Marco, ele tem kits para vender do navegador com fone Bluetooth. Então, caso alguém tenha interesse, fala com a gente, a gente faz esse meio de campo aí e vocês conseguem o de vocês, tá bom? É, e ele até auxilia vocês a instalar. O fone, o, o, a fonte dele tem um fio extenso, né? Se você quiser ligar direto na bateria, você consegue também. Mas se sua moto já tiver uma saída aqui perto do painel, fica mais fácil ainda. Dá para gente fazer um, uma instalação aí mais, mais simples. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.